A franquia Ghost Recon está completando 20 anos agora em 2021. Excelente ocasião para que a gente possa falar um pouco mais aí sobre todos os games da franquia de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Vamos dar uma olhada. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon, o primeiro da franquia, ok? O de 2001, jogo sensacional que fez aí bastante sucesso na época e que deu o pontapé inicial nessa franquia aí que a gente tanto ama, né? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada aí no site da ProPlay que tem energéticos desenvolvidos especialmente para nós gamers, ok? Tudo isso aí para poder melhorar o seu desempenho nas gameplays, produto de qualidade, como eu sempre digo aqui, preço justo e com o meu cupom WR20 você ainda ganha aí um baita desconto de 20%, vale muito a pena, o link está aqui na descrição, dá uma olhada lá. Então senhores, o final da década de 90 e o início da década de 2000 foi uma excelente época para quem curte aí uns games de tiro tático, né? E muito disso se deve a Red Storm Entertainment, ok? Essa empresa ficou famosa na época pelo desenvolvimento do Rainbow Six, que era um novo tipo de jogo de tiro bem diferenciado, mais pensado, com uma progressão mais cadenciada com o um dano mais efetivo, né? era o nascimento dos games de tiro tático por ali. Você matava os inimigos com poucos disparos, mas também morria com bem menos disparos. Né? Essa era a visão de Tom Clancy, presidente e fundador da Red Storm Entertainment. Rainbow Six foi um sucesso estrondoso. Na sequência veio o Rainbow Six Rogue Spear, e a Red Storm acabou chamando muito a atenção do mercado, né? tanto é que a gigante Ubisoft acabou comprando o estúdio e logo em seguida já lançou aí o primeiro título logo em 2001, que era exatamente o Ghost Recon. Ghost Recon, ao contrário do Rainbow Six, ele não era uma adaptação de nenhuma obra especificamente né, do Tom Clancy, mas também não ficava muito atrás naquele quesito porque ele seguia o mesmo estilo dos livros, né, era muito inspirado ali nos livros do Tom Clancy. Inclusive teve o um roteiro aprovado pelo próprio Tom Clancy, então tudo certo né. O game contava a história aí de um esquadrão fictício, né, recém-criado, de soldados de elite das forças especiais dos Estados Unidos, soldados treinados nas mais avançadas técnicas de guerra secreta e equipados com o que havia de mais recente em relação à tecnologia militar. Esses soldados eram conhecidos como Ghosts. Ghost Recon era um game em primeira pessoa. É, pois é. Para quem não sabia, a franquia começou como um FPS e depois migrou de vez aí para terceira pessoa, até para não canibalizar o Rainbow Six, ok? Ele foi lançado em 2001 para PC, mas também ganhou versões aí para o Xbox, para PS2, para GameCube e até para o Engage. Quem lembra do Engage? Nossa, era o sonho de consumo de qualquer pessoa naquela época. A história de Ghost Recon ela se passava em 2008, né, naquele formato que é seguido inclusive até hoje né, pelos games da franquia. As histórias de Ghost Recon sempre se passam alguns anos no futuro né, com base naquele e se? E se os Estados Unidos fossem atacados pela Rússia? E se uma bomba nuclear explodisse em solo americano? Enfim, é sempre alguma coisa desse tipo. No primeiro Ghost Recon foi imaginado um futuro próximo ali, né, onde um grupo de ultranacionalistas tomou o poder da Rússia e começou a investir contra ex-repúblicas da antiga União Soviética, como Ucrânia, como Bielorrússia, Cazaquistão, enfim, por aí vai. Nesse meio tempo, a ONU criou ali uma aliança entre Estados Unidos, Alemanha e Rússia, para poder tentar conter esse movimento, né. Com a situação piorando ali, a cada hora, a nossa equipe de Ghosts é inserida em pontos críticos, como a Geógia como os estados bálticos, para poder ajudar a trazer estabilidade no local e abrir caminho para as tropas da ONU. É basicamente isso. A história do primeiro Ghost Recon ela é bem interessante, nada muito original, claro, né? mas acabou se tornando popular alguns anos depois quando uma situação bem parecida ocorreu de verdade em 2008, mesmo ano em que se passa a história do game. Olha só que coisa interessante, né? As tropas da Geórgia e da Ossétia do Sul iniciam um conflito ali, né? As forças da Geórgia invadiram a Ossétia e a Rússia invadiu a Geórgia como retaliação, resultando aí em muitos mortos e tal. Foi um negócio bem bizarro que aconteceu aí e que já tinha sido previsto, entre aspas, né? Em Ghost Rico. E é interessante porque em Ghost Recon acontece uma coisa realmente muito parecida, porque durante a campanha a gente é deslocado em direção à Geórgia a pedido do governo local, né, para poder ajudar ali no conflito contra os rebeldes. A área de operações é exatamente a região autônoma da Ossétia do Sul. Eu lembro que na época isso foi bem noticiado, gerou bastante repercussão inclusive. E durante uma entrevista o próprio Tom Clancy chegou a citar né, como uma das principais inspirações para o roteiro do game. Uma carta misteriosa, né, que ele não entrou muito em detalhes e tal, mas era uma carta que ele tinha recebido de um agente da CIA. Mas enfim, ele não entrou lá em muitos detalhes e é, dificilmente a gente vai saber o que é que existia nessa carta, né? Mas fica aí como curiosidade. Voltando pro game aqui, né? O Ghost Recon tem 15 missões, né? naquele formato de antes das missões apresentar um brief com texto, imagens sobre os objetivos, né? E aí é entregue para gente o um mapa tático para poder a gente se orientar ali na área de operação em relação às missões, a gente tem ações bem conhecidas né? para quem joga jogos de tiro tático, como atacar postos avançados, resgatar combatentes, destruir locações, emboscar patrulhas inimigas, enfim, tudo no melhor estilo tático, com progressão lenta e furtiva, né? fazendo varreduras ali de linhas de árvores e prédios, sempre em busca de atividade inimiga, você sabe como é que funciona. Eu falei agora há pouco sobre a perspectiva de câmera, né, que mudou na franquia de primeira para terceira pessoa, mas essa não foi a única coisa que mudou, na verdade, né. Nesse jogo, nós tínhamos a possibilidade de jogar com até seis Ghosts, que eram divididos ali em até três squads. E a gente tinha liberdade total para poder mudar de um para o outro a qualquer momento, né, enquanto a gente poderia paralelamente controlar todo o squad, né, indiretamente, na verdade, né. Os nossos companheiros ali, os outros soldados que a gente controlava, eles eram classificados com base nas habilidades com armas, na furtividade, na resistência e na liderança. Tinham outros pontos também. Tinham inclusive Ghosts especialistas, que eles tinham mais pontos de habilidade, né? E aí melhoravam ali o nível do squad, digamos assim, né? Lembrando que quanto mais você usasse cada um dos Ghosts, mais eles ganhavam pontos de habilidade. Aí você podia distribuir os pontos aí em qualquer um desses atributos que eu já citei. Era uma mecânicazinha de RPG, aí, mas que funcionava direitinho. A gameplay era bem padrão, né? Se a gente considerar o que a gente já tinha na época, não era nada muito diferente. O ponto de destaque, na verdade, nessa questão, era a integração entre a equipe, né? Porque você podia dar as mais diversas ordens e aí você podia ordenar as tropas para se manterem em posição, para avançar para segurar o fogo, ou se cobrir caso fossem alvejados, ou avançar a todo custo. Você podia ordenar que eles atirassem imediatamente, ou que eles deitassem para poder suprimir o fogo, ou evitassem disparar. Sabe, era, realmente eram muitas as opções, então realmente dava uma sensação de controle muito boa. As opções eram realmente inúmeras, e elas acabavam sendo indispensáveis porque esse game ele é bem desafiador. né? a IA é bem punitiva porque com os bugs dificulta ainda mais né como por exemplo o fato do campo de renderização do game ele ser muito próximo o que faz com que os inimigos eles nos vejam antes que a gente possa ver eles então isso é uma coisa que realmente estraga bastante entre aspas os combates né aí você junta isso o fato da IA aliada não ser tão competente quanto a, a IA inimiga, e aí você vai ter realmente vários pontos de muita tensão nesse game. É, se prepara aí, né? Principalmente se você decidir jogar na dificuldade Elite, que é a dificuldade que eu joguei e que eu recomendo, inclusive, mas se prepara aí para passar raiva. Claro que o ideal seria jogar com squad de players, mas eu nem sei se, se é possível hoje em dia, a menos que seja em modo LAN, vai dar, né? Lógico que o fato de eu recomendar esse game aqui não quer dizer que ele seja para todos, ok? Principalmente nos dias de hoje, os gráficos eles estão bem datados, bem normal, né? Se tratando de um game aí de 2001... Aliás, os gráficos já em 2001, ele já não eram lá muito impressionantes, né? Imagina hoje. Você é a comediante, é isso? Não, não, não. Ele é só um sabichão. Ele tem uma outra coisa que é meio irritante também, que é o fato de não aparecer exatamente a arma na tela, né, como acontece com os FPS hoje em dia, ou seja, só aparece mesmo o retículo na tela. O que pode ser aí bem estranho, principalmente para o pessoal mais novo, né, então eu recomendo apenas para os fãs, né, que quiserem dar uma revisitada no game, já que ele é um clássico, vale muito a pena ser jogado por quem é fã, né. Só lembrando que se você decidir jogar, é indispensável que você adicione as expansões Island Thunder e a Desert City, né? E o principal de tudo, que é o mod Heroes Unleashed, que adiciona aí várias armas novas, mapas, modos de jogo e tal. Cara, é muita coisa. O Heroes Unleashed é indispensável para poder transformar o game numa experiência ainda melhor, ok? Então, se você for jogar, não esquece não, procura esse mod aí. Quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários as suas experiências com Ghost Recon, o primeiro de todos né, é um excelente jogo, quem jogou na época, quem jogou depois.